Olha, todo domingo que eu compro, cara, eu levo em, em bloqueio, tá? Toda vez que troquei as troqueio hospedagens, já tentei de várias formas aqui, tá? Já tentei entrar em contato com o suporte do Facebook, mas nunca resolve. Eles nunca me atendem, não tem possibilidade de poder conversar com o Facebook. E é muito complicado, cara. Já comprei 6 domingos já não aguento mais com tantos domínios bloqueados, né? Queimado como o povo tanto fala. Fala, galera. Tudo bom com vocês? Miguel Walsh aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Walsh Empreendedorismo Digital. E, galera, nesse conteúdo de hoje eu vim abordar exatamente sobre bloqueios ou queimas de links que o Facebook realmente vem aí batendo na tela de todo mundo, beleza? Eu, inclusive, fui um cara que eu comprei seis domínio, ok? Sempre utilizando o Facebook me bloqueando. Eu sempre utilizando o Facebook só me bloqueando. E eu só ali, né, acoplando, só aglomerando links queimados, bloqueados, ok? Então, a única forma que eu obtive foi de realmente trocar de hospedagem, certo? Eu utilizei ainda duas hospedagens, mas sempre identificando. Muita gente informa que, ah, é a página que que tá com promessas fortes, promessas disso e X e B, nada a ver, ok? Nada a ver. O Facebook, quando ele tinha cuca cara, não, não tem essa não, tá? Ele identifica a tua máquina, ele identifica a tua internet, o teu servidor, ele identifica tudo, tá bom? Ele identifica até o, os botões, cara, do seu teclado, você tem ter um notch, tá bom? Então, a coisa é séria mesmo, e, cara, eu achei isso mais incrível, né, interessante, foi que... Depois de uns três meses, ok, mais ou menos, ele me voltou com três domínios, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador aqui para vocês entenderem né, e ver que eu não estou mentindo, beleza? Eu vou mostrar para vocês exatamente os domínios queimados, ok? Então como é que faço para me saber se meu domínio ele está queimado? Como que eu vou descobrir isso? Como é que eu vou é, saber dessa fórmula, né? Tem existe fórmula? Sim, existe, tá? Eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador aqui, ok? Como é que você faz para saber se seu link ali está bloqueado né ou queimado ou não Beleza então sem muita enrolação aqui mas antes de tudo pessoal vamos lá se inscreva aqui no meu canal e deixe o seu like o seu comentário que vai ser muito importante para a gente poder crescermos volume aqui junto desse projeto aqui no YouTube Beleza então sem muita enrolação agora sim vamos para o nosso conteúdo E aqui na tela do meu computador aqui, que já tem uns domínios que eu, eu utilizo em meus projetos, meus negócios, ok? E inclusive tenho aqui também o domínio queimado, que vou mostrar para vocês que como é que vocês faz para saber que o domínio tá realmente queimado, tá bom? Quando eu falo queimado, galera, é bloqueado, ok? É um termo, é um, é um termo de queimado, é um termo que todo mundo aí usa, tá? É, talvez você não saiba ainda, né, por realmente falar esse termo tá mas o facebook é bloqueado beleza para a gente aqui são link queimado que realmente tá aquele queima e os links de afiliados ok queima também os nossos links que é o qual a gente utiliza tá em nossos produtos nossos sites ok e aí por aí vai Beleza, então como é que faz para saber que seu link ele está bloqueado, que se ele está queimado? Como é que eu vou fazer? Então bem simples, ok? Fica comigo que eu vou te mostrar para vocês aqui até algumas coisas também que eu vou estar tá acrescentando tá? para agregar valor ao vídeo, tá bom? Ao conteúdo. Beleza, então para você também inclusive, certo? Você vai vir aqui, ó. Você vai ver aqui no Google, ó, você vai digitar aqui depurador de compartilhamento. Como eu já utilizo, já tá aqui salvo, mas Vou deixar para você aqui embaixo do vídeo aqui para você tá acessando, para você não tá pesquisando, tá bom? Então eu vou só deixar o link para você aqui embaixo. Então é só você clicar aqui embaixo e pegar. Então eu vou dar aqui um enter, beleza? E vai abrir, tá? Essa simples ferramenta aqui, tá? Aqui, essa ferramenta você não paga nada, ela é de graça, ela é do próprio Facebook, ok? Ela vai te ajudar muito para você saber se seu link tá ou não queimado ou bloqueado, tá bom? Então é bem simples. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou pegar o meu domínio tá que tá bloqueado beleza se você também usa estrutura própria tá você vai pegar o link da tua estrutura ah eu, eu sou afiliado mas eu não tenho estrutura própria pega o link que você utiliza da tua página tá como afiliado ok então você vai vir aqui ó vou pegar aqui esse domínio aqui ó tá que esse domínio aqui ele não está queimado tá ele não tá bloqueado então eu vou copiar ele aqui eu vou colar aqui dentro ó. beleza temos aqui essas duas opções aqui ó depurador de compartilhamento temos aqui invalidador de lote tá você pode manter aqui nesse nesse posicionamento tá você vai dar um enter aqui ó tá você vai colar aqui dentro tá você colou você vai vir aqui ó em depurar beleza clica e vai carregar aqui ó tá vendo ó ele carregou tá ele carregou e isso significa que seu link ele está funcionando perfeitamente porque okay? não tem problema nenhum tá com o Facebook o Facebook está aceitando de boa tá não tem nada pendente não tem nada aqui. Um problema dando erros, então você pode sim utilizar, você pode montar um projeto aqui dentro, tá bom? o é um link super é, realmente tranquilo para o Facebook, beleza? É só isso, galera. É só isso, galera. Que você tem que saber, tá bom? Você não precisa saber que ah, porque é motivo, não, não. você só tem que entender que o link ele está sendo aqui, que, que o link está sendo aceitável pelo Facebook. Tá, em ponto, beleza? É só isso, certo? Então, nesse caso aqui, ó, ele está abrindo perfeitamente sem nenhum problema. Ok, você não precisa lá ah, porque razão não não tem essa, não, gente. Aqui a gente trabalha com simples, tá bom? Só para vocês entenderem como que funciona, ok? E você também não passar por esses perrengues, beleza? Se você sentir que seu link ele não tá funcionando, se você sentir que ele que ele tá ali, é dando ali os perrengues, entendeu? Com vocês, se você acha que o site ele tá meio estranho, cara, só você vir aqui, ok? Consultar aqui nessa ferramenta do Facebook, beleza? Agora vamos que vamos pegar. Um link que está queimado, por exemplo, isso aqui, ó. Tá um link que ele tá com problema já tá? que tá queimado. Tá, como tá com problema, tá bom. Mas como é que eu soube que ele tava queimado? Pô, porque eu vi, né, pelas ações que eu tava utilizando nas minhas campanhas de anúncio. Beleza, eu vi que o link ali não carregava o link, ele não mostrava mais ali, ficava aprendendo os meus criativos. Então eu já percebi, falei, Caracas, realmente esse link aqui tá queimado. Então eu corri aqui na ferramenta, tá? Eu venho aqui, ó. Ok, e consultei, tá? Copiei e colei o link, o link aqui dentro, beleza? Eu vou dar aqui, ó, um depurar aqui, ó, beleza? E olha só, para vocês perceberem, já aparece para mim aqui a mensagem, ó: não foi possível analisar esse site, porque o conteúdo não está em conformidade com nossos padrões na comunidade. Se você acha que isso é um engano, avise-nos, tá bom? Temos aqui, ó, essa possibilidade de você ainda, tá? Presta atenção, segue aqui o um hackerzinho, beleza? Que você ainda corre um. Um risco ainda de poder de eu voltar com o domínio, tá? Então, eu de fato eu consegui, ok, fazendo esse processo, voltar com três domínios. Tá bom, então por isso que eu falei para vocês: prestar atenção, porque isso aqui ninguém te falou, não tá? O pessoal só fala para vocês que teu link foi queimado, que foi bloqueado. Tá? Não tem conteúdo nenhum aqui no YouTube informando isso aqui. Então, presta atenção, ok? Você vai clicar aqui, ó, avise-nos, beleza? E aqui, ó, vai carregar para vocês já essa opção aqui, ó. Você vai mandar uma mensagem para eles tá você pode falar aqui ó olá você vai aqui ó nesse quadrado aqui tá aqui nesse quadrado aqui ok ele fala para você explicar você já pode ver aqui ó vai cair aqui ó beleza então ele fala que o bloqueio do facebook tá para ajudar a manter o facebook seguro às vezes bloqueamos tá ó determinados conteúdos e ações se você acha que cometemos um erro, informe para nós o motivo. Tá? Embora não conseguimos analisar cada caso, os comentários fornecidos por você nos ajudarão a melhorar as formas que usamos para manter o Facebook seguro. Então, é falar aqui, ó, explica o porquê. Você acha que isso foi um engano? Então temos aqui essa opçãozinha aqui. Então você vai escrever um textinho aqui e você vai enviar para eles, beleza? pronto, ó, ok? Já escrevi aqui uma copyzinha, um textinho, ok? Informando aqui o problema aqui, beleza? E eu vou mandar para ele ainda o link, tá? Ó, o link, vou mandar o link aqui ainda para eles poder né? Tá analisando lá, beleza? Então, ó, tá aqui, mandei, tá? Eu escrevi o texto, na verdade, ok? Eu logo mais aqui, ó, vou clicar aqui no botão aqui, enviar, beleza? Clica aqui, ó, ok, ó, dá ok aqui, carregando beleza então ó aqui vai cair aqui nessa página então você pode ignorar isso aqui ok o seu conteúdo a tua mensagem foi informada já para o facebook então agora é só aguardar, tá? ok que eles vão analisar e vão corrigir ok e vai dar e agora em torno de mais ou menos dois dias a uma semana tá? o facebook vai te retornar pode ter certeza que o suporte vai te mandar um e-mail tá de alguma forma eles vão entrar em contato com vocês para informar ok o fato tá e se foi realmente resolvido ou não beleza então se você já gostou da ideia desse vídeo dessa aqui embaixo galera. já se inscreva no meu canal e deixe o seu like e o seu comentário porque isso aqui ninguém informa para vocês tá bom gente eu consegui resgatar três domínios tá bom ao qual foi em três meses Ok, eu comprei seis domínios e eu consegui aí, resgatar três domínios. Tá bom, usando aqui esse mesmo método, aqui, esse mesmo processo que eu executo. Então, vou aqui compartilhando com vocês. Beleza, então pessoal, esse foi o que foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui embaixo que seu comentário que vai ser muito importante. Tá bom, um forte abraço, fica com Deus e até o um próximo conteúdo.